Eu sou o Gabriel Jordan, do e No vídeo de hoje eu vou te ensinar três decorações de unhas super fáceis e maravilhosas Decorações de unhas muito, muito lindas mesmo, pra você fazer com o que você tem aí na sua casa. São três diferentes, eu vou ensinar desde a mais fácil até a mais elaboradinha pra vocês Ou seja, não tem desculpa, você vai sair desse vídeo aqui com a ideia de decoração pra fazer nas suas unhas, independentemente do seu nível de habilidade. Decorações super fáceis, super fofas, super divertidas, inclusive tem uma que vocês me pediram muito lá no Instagram que eu usei um tempo atrás Então aqui está o vídeo Vou ensinar pra vocês como é que eu fiz Então se você já quiser aprender a fazer todas essas decorações de unhas Super fofas e super fáceis Já deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então gente, o primeiro tutorial da decoração de unhas de hoje vai ser narrado porque eu já gravei há um tempinho, vocês podem perceber pelo tamanho das minhas unhas, né? Tô usando os esmaltes Grilo da Sorte da Dylos e esse Raquel da Verona que tá sem rótulo, mas é um topper metálico muito lindo. E aqui estão as minhas unhas ENORMES que eu cortei, né? Se você não assistiu o último vídeo onde eu mostro que eu cortei as minhas unhas, clique nos cards pra conferir. Então vamos pintar elas. Vou começar passando uma camadinha do Grilo da Sorte, da Dylos. Esse verde é muito, muito lindo. E ele vai ser a base da nossa nail art de hoje, que vai ser basicamente uma filha única no mesmo tom das outras, só que com acabamento diferente, né? Já tô aí passando a segunda camada do esmalte pra gente ficar com aquela cobertura maravilhosa que a gente ama. E esse aí é o resultado, né, de duas camadas do esmalte grilo da sorte da Dylos Fica numa cor e no acabamento muito lindo, mas a gente quer dar um toque especial, né E é exatamente por isso que a gente vai usar esse topper da Verona Novamente na cor Raquel, porque esse daí não tem rótulo Somente na filha única, no caso eu escolhi o dedo anelar Pra poder fazer esse detalhe que fica maravilhoso E eu acho interessante essa vibe de você usar a mesma cor Só que num acabamento diferente, sabe Esse aí é praticamente o resultado final, fica muito, muito lindo, mas óbvio que eu vou finalizar com a top coat para selar e garantir completamente essa nail art. É muito simples, é muito rápido, é muito fácil, fica um efeito muito legal e é muito clássico também, né, essa parada da filha única. Então esse é o resultado da primeira nail art desse vídeo, né, que vão ter três. Eu simplesmente amo essa técnica de filha única e acho que fica muito bonito quando se usa a mesma cor em acabamentos diferentes, assim como eu fiz. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei dessas unhas. Então, gente, depois da primeira decoração de unhas que foi narrada, agora o vídeo é falado. E a gente vai começar com a primeira decoração de unhas que a gente vai fazer agora. Pra isso, eu vou começar com a base vitaminada da Impala. Essa aqui não é a base fortalecedora, que é a minha favorita, que é a que eu uso sempre, a amarelinha. Essa aqui é a laranja, né, que é a vitaminada. Talvez aí no vídeo ela possa parecer um pouco amarelinha, né, a fortalecedora, mas não. Essa aqui é a vitaminada. E eu vou começar passando uma camadinha dessa base com vocês. Só porque eu gosto de começar com uma camadinha de base, então vamos lá. Essa próxima decoração de unha é inspirada Numa decoração de unha que eu usei em março desse ano, né Eu até cheguei a postar no Instagram eu Tô com a foto aqui aberta no meu computador E eu vou mostrar pra vocês Mas eu não vou fazer igual Eu vou fazer ao contrário <risos> Muitos de vocês ficaram loucos por essas unhas Falaram que estavam maravilhosas E até me pediram pra ensinar Mas eu vou confessar que aquelas unhas tinham sido muito complicadas de fazer Principalmente o smilezinho que ficava colado Na filha única, né Então hoje eu vou fazer de um jeito bem mais fácil Só que hoje a gente vai dar predominância para as unhas azuis e não pras amarelas então, eu tô aqui com esses dois esmaltes esse aqui é da Impala, da linha Reconnect, se chama Print do Sol que ele é um amarelo meio alaranjado e tal que eu achei belíssimo, ainda não usei e esse aqui é da Dylos, da linha California Screen, na cor Mali Blue então vamos lá, vou começar com o Mali Blue da Dylos, esse em particular da Dylos não tem uma cobertura tão alta, mas com algumas camadinhas a gente chega naquela cobertura que a gente ama, então vamos fazendo as primeiras camadinhas para economizar tempo E vocês viram que eu pulei a filha única, né? A cobertura desse esmalte da Dylos é bem baixinha A gente vai fazer várias camadas fininhas Até ele ficar um azul fosco bem legal Mas na filha única eu vou aplicar esse print do sol aqui Da linha Reconnect da Impala Primeira camada feita, esse esmalte amarelo aqui no máximo vai pegar duas, estourando três camadas. Agora esse azul aqui, eu não sei, eu acho que eu vou acabar fazendo umas quatro, pelo menos. Então eu vou fazendo as outras camadinhas e volto aqui na câmera com vocês quando já tiver atualizado um pouquinho, né? Vou esperar sacar entre as camadas, porque esse é o truque pra uma esmaltação perfeita, gente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal com todos os meus truques pra uma esmaltação perfeita, que dura muito tempo e fica perfeita. Então, se você ainda não conferiu depois que esse vídeo aqui acabar, clica aqui pra conferir. Então, gente, fiz várias camadinhas dos esmaltes nas minhas unhas. Nas unhas azuis eu fiz quatro camadinhas e na amarela eu fiz três. Esse aqui é o resultado até o momento. E agora eu vou vir com essa top coat aqui chamada toque final da Lodurana. E vou aplicar por cima das minhas unhas pra selar completamente, né? E finalizar entre aspas, porque a gente ainda vai decorar a unha amarela. Mas vamos finalizar as azuis logo. Prontinho, agora que as unhas estão muito bonitinhas e muito lindas Eu vou esperar secar completamente Porque a gente vai fazer uma decoraçãozinha bem simples Mas que vai ficar bem fofa Nessa unha aqui Mas pra isso as unhas tem que estar completamente secas Então eu vou esperar o tempo certinho Eu recomendaria pelo menos uns 20 minutos Antes de você começar a fazer isso E já já eu volto pra gente concluir essa nail art Então gente, as minhas unhas já estão completamente secas A minha top coat já se curou Agora eu vou vir num pincel finíssimo Esse aqui é o número zero da Acrylex né? Né? 062 E essa tinta aqui também é da Acrylex Que é a tinta PVA fosca Inclusive eu usei no meu último tutorial de nail art Que fiz aquelas unhas raspáveis de arco-íris Então a áudio, se você ainda não conferiu Clique aí nos cards, depois que esse vídeo acabar você conferir E basicamente pra finalizar essa nail art A gente vai desenhar um smilezinho Então tenha calma nessa hora Vou fazer duas bolinhas pra representarem os olhos E o que a gente vai fazer agora É pintar um smile nas nossas unhas Faça duas bolinhas, uma próxima da outra e aqui embaixo vem a parte complicada pra mim, né? Porque as bolinhas é facinho de fazer. Mas você vai fazer o sorrisinho dele, que só é uma linha, como se fosse um semicírculo. E puxa as bochechinhas aqui no final. Tá vendo, gente? Desse jeito aqui fica bem mais fácil de fazer a decoração com um smile do que aquela outra formula que eu fiz no Instagram. Que envolvia criar o smilezinho separado, colar na unha e tal. Esse aqui não, já tá na sua unha direto. E ele vai ficar 100% selado e guardadinho aqui dentro, com mais uma camada. Daquela top coat, né, que a gente usou anteriormente Então só espera a tinta curar um pouquinho, né Quando ela ficar um pouquinho fosca, você já vai notar que é a hora de poder passar o top coat E aqui nessa parte você tem que ser cirúrgico Porque você não pode passar o pincel da top coat várias e várias vezes por cima da tinta Senão a tinta vai começar a derreter e você não quer isso Então seja generoso, né, pegue bastante produto no pincel E passe de uma vez, logo lá de baixo, pra frente e é isso! Esse é o resultado da segunda nail art desse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas unhas aqui. Mas essa é só a segunda nail art desse vídeo, que vai ter três. Então, fica ligado pra já aprender a próxima nail art. Então, gente, vamos começar a última nail art desse vídeo que eu vou fazer nessa mão aqui. Assim como nas outras nail arts, eu vou começar com a base, tá? Vou aplicar rapidinho pra gente não perder tempo. Se você estivesse perguntando por que que eu tava com outro batom e agora eu tô com esse, é porque eu parei pra comer. Aí o batom borrou e eu troquei por outro. Nessa unhas aqui, a predominância ficou desse azulzinho Malibu da Dylos, né? E desse outro lado aqui eu também vou usar um azul, só que dessa vez eu vou usar da linha TIE ou Thai, Dylos, TIE Dylos Ah, TIE Dylos, tipo TIE Dye, auge! <risos> e o nome dele é Pode Crer, que também é vegano. Eu acho que todos os esmaltes da Dylos são veganos Então eu vou começar esmaltando todas as unhas com esse esmalte aqui, exceto a do dedo do meio Que eu vou usar o branco da Impala, que é um dos meus esmaltes brancos favoritos Então vamos lá, começar com a primeira camada E óbvio, como eu sempre falo aqui no canal Não adianta você querer unhas perfeitas na primeira camada Porque literalmente fica horrendo Você tem que fazer várias camadinhas fininhas, né? Com a maioria dos esmaltes Então eu vou fazendo as próximas camadinhas e atualizando vocês Assim como eu fiz na nail art passada Então, gente, essa aqui é a base das unhas. Eu fiz duas camadinhas do esmalte branco da Impala e três do pode Crer, da Dylos, né, da linha Tie Dylos. E essa aqui é a base que a gente precisa. E o que eu vou fazer agora é vir nesse esmalte aqui, que é um esmalte em glitter chamado Tita, da marca Verona. Você pode aplicar qualquer esmalte holográfico scattered, né, que é pra ficar bem discretinho essas partículas holográficas, só pra simular as estrelinhas, né, no fundo de céu, por isso que o fundo é azul. E tem os glitterzinhos na frente. Eu vou vir agora num pincel, né Igualzinho o que eu usei pra desenhar O smiley na outra nail art E eu vou vir nessa tinta acrílica fosca Chamada Pérola, da marca Acrylex Também, e o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar várias bolinhas, uma perto da outra Pra simular o desenho De várias nuvenzinhas nas unhas Eu vou vir desenhando Umas bolinhas, uma perto da outra Desculpa se eu não estiver falando muito, eu vou me concentrando Tipo assim, tá vendo? Não sei quantas eu vou fazer por unha Também não vou fazer a mesma quantidade em todas Mas esse é o espírito da coisa, vai fazendo nuvenzinhas Olha só, tá vendo? Eu fiz várias nuvenzinhas Fiz sete nuvenzinhas, algumas estão cortadas na lateral da unha propositalmente, né? Pra dar esse efeito de infinidade E eu vou desenhando nas outras unhas azuis apenas, obviamente, né? Pronto, todas as unhas estão com nuvenzinhas feitas, eu vou aproximar aí na câmera pra vocês verem mais ou menos o que, que eu fiz de perto. Então eu vou passar uma top coat por cima das unhas azuis, porque as unhas azuis já vão estar finalizadas, a gente vai mexer depois só na branca, e depois você já pode limpar e pronto, todas as unhas azuis já estão finalizadas. Só resta a branca. Pronto, as minhas unhas já estão finalizadas. Só falta mesmo o arco-íris nessa unha central aqui que eu falei pra vocês que a gente ia fazer. E pra isso eu vou usar essas seis cores de esmalte. Eu não vou usar as exatas cores do arco-íris porque como é só em uma unha, é um detalhe pequeno. Não vai importar muita coisa. Lembrando que todos os esmaltes, assim como em todos os vídeos aqui do canal, vão estar listados na descrição. Então se você quiser saber exatamente quais foram os esmaltes que eu usei, não se esqueça de conferir na descrição. Vou começar aqui com o vermelho laranja agora eu vou de amarelo vou usar esse verde aqui chamado não sou obrigada pra azul claro eu não vou usar o esmalte da Dylos que eu usei aqui porque levaria várias camadas eu vou usar essa tinta aqui chamada azul hortência que é uma tinta acrílica assim como as outras que eu estou usando né, no vídeo Pra azul escuro, eu vou usar o esmalte da Vult, chamado Let's Swim. E mais uma vez, eu não vou usar esmalte. Eu vou usar uma tinta PVA, que se chama Violeta, da marca Acrylex. Por fim, gente, esse aqui é quase o resultado final, eu juro que já tá acabando. Eu já passei uma top coat nessa unha aqui, mas só pra dar aquele toque extra especial, eu vou usar o glitter suave, que era o que eu tentei usar no começo, mas eu acabei usando o tita nas unhas azuis, né, mas eu vou usar o suave, que ele é super concentrado, por cima do arco-íris mesmo, só pra todas as cores que estão pintadas nessa unha se destacarem mais ainda com as partículas holográficas. E prontinho! Aqui estão as unhas de céu e de arco-íris finalizadas. Eu simplesmente amei essas unhas decoradas. E com as três decorações prontas, né? A primeira que eu narrei pra vocês e essas duas que eu mostrei hoje, a gente já tá chegando no finzinho do vídeo. Comenta aí embaixo qual das três foi as suas unhas favoritas. Olha só, eu amei muito todas, mas com a técnica da filha única, eu uso sempre. E essa aqui eu já tinha feito, né? Uma parecida, um inspirado. Se aqui é a versão simples que eu tô usando pra vocês poderem fazer em casa. A minha favorita foi a do arco-íris, que inclusive combina com o meu look de de hoje, isso não foi planejado, juro pra vocês mas me conta aí embaixo se você for recriar uma dessas nail arts por favor, posta no instagram e me marca pra eu poder ver, dar like e repostar no meu instagram também ai gente, eu simplesmente amei, eu não tô nem aí que as minhas unhas estão diferentes de uma mão pra outra eu vou usar elas assim <risos> se você gostou do vídeo de hoje e das decorações que eu ensinei aqui, deixa o seu like aí embaixo, se for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo e conteúdos não somente aqui no YouTube. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba.ha.jotrd. Vai lá conferir que tem muito conteúdo legal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. sim